Cara, é tanta coisa, cara, é tanta coisa que você acaba se perdendo aqui no negócio. Mas a gente tenta, né? Estamos aí. É uma adaptação, tô ainda me ajeitando aqui com as, com as paradinhas. A gente, deixa eu ver, tá tudo certo? É, beleza, tá bom. Vamos lá. Demora pra caramba pra fazer o esquema aqui, hein? É mais fácil fazer pelo celular, mano. Mas a gente tenta. Pronto, é isso. Agora é só a questão de tempo pra gente começar aqui. E aí, senhor Marinho, como é que tá a vossa senhoria? Tudo beleza, mano? Como é que você tá? Só um momentinho, galera. É, cara, vai ter que ter 200 mil monitor aqui, cara, porque tá embaçado aqui, cara. E aí, Otávio, tudo bom? Deixa eu... Esse jogo é bom, esse jogo é, bom, é muito atmosférico. Esse jogo é muito louco, cara. Muito louco mesmo, Marinho. Ah, cara, dá pra fazer um esquema aqui, ó. Vou deixar aqui assim, tá, beleza. Então, bora lá. É, salve, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado. Hoje nós estamos no dia 27 de julho de 2021, cara, praticamente aí quase chegando, passando do meio do ano E é, próximo do final desse ano de 2021, cara, foi um ano melhor que 2019, é claro, né, quer dizer, 2020 Porque, cara, 2020 foi punk, mas é, muito obrigado pela presença de todos vocês Sejam muito bem-vindos, meu nome é o Anderson, se você não me conhece E hoje vamos jogar Metro Exodus versão do playstation 5 tá? tá aqui ó versão do playstation 5 opa aqui, cadê aqui? versão do playstation 5 ah, bom dá uma explicação rapidamente para todos que vão assistir esse vídeo via live streaming a qualidade que vocês estão, vão assistir em algumas redes sociais vai estar tá na qualidade em live streaming então assim existe o downgrade normal e outra porque eu não estou capturando diretamente da placa de captura, porque a minha placa ela não suporta a 4K HDR a 60fps, tá? E hertz também. Então é o seguinte, é... estou capturando via Remote Play do Playstation e fazendo essa transmissão aqui com vocês, mas vou estar gravando também, aí a gravação vai a 4K a 60fps com HDR Vai subir isso posteriormente para as redes sociais com a qualidade full do, do Playstation 5, tá bom? Então, peço desculpas, futuramente aí estarei providenciando uma placa de captura para que tudo, tudo seja no talo, para que não aconteça esses problemas, tá bom? É, para quem vai assistir esse gameplay depois, com a qualidade máxima, não vai ter facecam porque o Playstation não aceita uma câmera. Eu ainda não tenho a câmera dele ainda, então assim estou providenciando. Porque, cara, é tudo muito caro. Então, peço aí desculpa de, desculpa de todos vocês para isso, beleza? Uh, vamos pôr para gravar esse menino. E vamos embora jogar, cara. Porque esse game é lindaço. Epa, eu ainda tô me acostumando aqui com as... Vamos ver. Achei. Quais serão? Ah, não acredito que ele não deixa fazer isso, cara. Ele não deixa gravar, cara. Enquanto eu estou fazendo live, mano. Eu uso remoto. Putz, grila, mano. Cara, eu não sei o que fazer, então, cara. Para oferecer o máximo de qualidade para vocês, mano. E eu não queria subir esse games. Cara, vocês não tem noção da qualidade que isso tá, cara. Tá esse... Mano, tá um espetáculo esse game, cara. E vocês estão assistindo com downgrade. Ah, não acredito nisso, cara. Bom, vamos jogar, vai. Bora jogar. E vamos, seja o que Deus quiser. Novo jogo, claro, né? Não acredito. Cara, eu vou jogar no fácil. O combate não será muito desafiador. Já virá munição recursos Vamos no fácil. Eu quero terminar esse jogo. I still remember da life antes do war. Ah, fiquei triste, Marinho. I remember that we used to be diferente. Used to live up there. Cara, esse game ele tá otimizado pra... Pro PlayStation 5, cara. Tá rodando o top do top do máximo o negócio. Não presta atenção na história, né? não conhece. O áudio tá bom aí, Marinho? Como é que tá o áudio do game? E do microfone E Otávio, como é que estão aí? Como é que tá aí desse lado aí, Otávio?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 I remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot, but if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Caraca, que destruição, hein? Eu não joguei esse game. Hein? Cara, tá acontecendo um. Tá dando um tilt no áudio aí pra vocês, meu? Tá com um barulho estranho. Cara, que imagem, cara. Não sei se o game ele tem opção a 120 Hz. A TV, o monitor, né? Ela tem essa opção. Mas eu não sei se o game roda a 120 Hz. Eu acho que não. Mas o cara, a imagem tá um espetáculo isso aqui, cara. Olha isso, né? Tá travando bastante na Twitch. Deixa eu ver como é que tá aqui. cara, para, para mim tá rodando bem, Marinho. Deixa eu tentar dar uma pausa nela para tentar diminuir, Pra ver se abaixa um pouco a resolução dela. Aí você joga assim, tá 720. Vamos ver. Vamos lá Será que eu será que alterou a fonte? Marinho, dá uma baixada na resolução ó. Já deu uma Já deu uma opção aí Vamos ver se vai Aqui pra mim aqui tá normal, tá tudo rodando normal Sem perca de quadro, computador 6% Eita Isso que eu fiz aqui Vamos lá, bora Cara, olha essa imagem. Mano do céu. Lanterna. Tá. Dá umas tremidas aqui, ó. Por exemplo, ó. tá meio tá meio tremilo, é, trêmulo, né? Mas eu não sei se é o capacete do cara que tá com um bingo de água ou se é da imagem mesmo, cara. Mas tá, tá. Olha o espetáculo isso aqui. Boa. Então, bora seguir, Marinho. Bora lá. L1, Esquerdo, Cadê o isqueiro? O que é? Não, filho. Pelo amor de Deus, coloca a máscara. Ah, tá. L1 e quadrado. Gente. só essas paradas brilhantes aqui, mano. Mano, olha o estado desse lugar, velho. Caraca Epa Como é que é? Vem pra lá Não sair da água, né? Vou ligar a lanterna Só os cadáveres aqui, hein? Que, que, que bagulho é isso aqui? Dá pra pegar isso aqui, mano? Ah, não que não passa, bora. Opa. Opa, o que era aquilo? Olha, é cheio de cartucho ali de carne de 12, mano. É, tá meio frio aqui, hein? Eita, pega. Vou pra as aranhinhas aqui. Oxi! Caraca, cara. As aranhas andam em mim, as aranhas? Meu Deus do céu. Aconteceu algum bagulho aqui, mano. Tô sentindo, hein. Ai, caraca. Olha lá, o bicho lá, mano Ele veio pra cá, velho Eita, que barulho é esse? faz nada isso aqui? Aí, bosta! Que susto, cara! Meu Deus, Meu Deus mano! Caraca, velho! Vixe, tá vindo mais uns malucos ali, ó Nossa O cara não morre, velho não tem? Não mostra? Meu Deus Olha, mano Bom, acho, acho que poucas pessoas vão lembrar do filme Defon 4 Eita, aí, tem me aqui, ó. Defon 4 é... Na verdade esse código existe mesmo, né? É um código nuclear O que, que é isso aqui? mano, é muito parecido, cara. Não tem munição aqui, nada. Que porcaria? Ele pula, pula. Tem nada de munição. Opa, dá pra ir por aqui? Não. Sobe. Nossa, tem uma metralhadora ali, velho. Ai, caraca. pausar ele. mano sai sai sai sai, sai sai sai sai sai meu deus vai filho vai filho nossa mão muda Morreu. Não tem ação nenhuma no controle. Nossa, mano, que imagem é Eu não joguei Half-Life, Marinho. Mas a galera, galera fala que é muito bom o jogo também, né? Half-Life, eu é um não joguei, mano. Eu vou te que Cara o controle tá batendo colonel está Como Se fosse o Como é uh... hey, the... <laughs> the... oh, que a fresh dose Você vai ter uma Mano, muito louco, hein? are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? A cara da menina. What if next time you don't return the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Kornov. Bom, então não era para ele ter saído, né? There you are, the stubborn fool. Quantas vamos ter essa conversa? Eu não de seu, mas filha? Sua esposa? por favor. O ordem There's only Metro. Nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? <sighs> you look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom? Please promise me this was the last time. I'll see you later. Ah, com certeza não é a última vez não. Com certeza esse maluco vai dar a fazer muita merda. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood which could save so many wounded and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. Eu não posso prometer que eu vou te trazer de volta na É. Bom, vamos, vamos ver o desenrolar da, da história. Ah, apaga a vela. Aqui ah. é isso aqui. Nova anotação. Ah. Não tenho nada aqui, achei que tinha lanterna. Tá bem escuro. É o lugar também tá meio sujo, né? não todo mundo pode estar É É no Apocalipse, né, cara? Que é o que também, né? <coughs> <coughs> <coughs> Não se preocupe, eu acredito Will você. take me levar com você quando você encontra o lugar limpo É, pelo jeito, cara, ele tá tentando achar um lugar pra galera sair do, sub, do subsolo, né, dos subterrâneos. E aí, pelo jeito, é, um, é meio que estão usando as instalações do metrô, pelo que eu tô entendendo. Ele as luzes, entendi. Vixe, cara, isso sair aqui fora, os caras vão me pegar, quer ver? Oh, eu não acredito que meus olhos. Artyom, você está bem? Você nos deu uma irmão? Artyom! Como você está, amigo? Eu sei que você está bem. Isso significa uma celebração. Artyom, um pouco e você será completamente irresistível a Speaking of which You're <just laughs> crowding him. Mart, you're all I give you two hours, people. <laughs> so like I this. brought something. And here we go again. <laughs> Please, let's not repeat the last time. Hold on, <laughs> Esse cara é tá maluco, né, cara? Uma semana depois. Mano, tá com... Bom, é Rússia aí, né? Com certeza. Mais nada? counter -ticking. E there's also those damn things calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? Cara, que imagem espetacular. E aí, falei, aí, tá bem, meu trutá? Silent Artion because it's dead. Eu queria muito que vocês vissem a imagem que eu estou enxergando aqui, cara. Opa, como é que é? Aperte para trocar o filtro, tá, mas... Mas como que acabou o ar dele? Tô bem, tô bem, Farley, aí você? Como é que você tá, meu rei? Você é que todas essas ruínas? toda a anti-air é como dá uma segurada, não vai correndo rápido. Não. Deve ter uns bagulho para pegar aqui, né? Nossa, não tem nada. Mano, mano que jogo lindo! E aí, Farley? Como é que, que. que me conta de novo? Tô com fome, hein, Farley? Morrendo de fome, cara. Morrendo de fome é boa, né? Epa. Look, maybe you should come back to the order. Como é que abaixo? É? Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Tem é um chuveiro quente. Né? Oh, it turns here. It's not... um, um doce, é Careful. At least it held. Eita, merda. Well, I'd say we're out of the woods. Uau, Hear that? Tá com cara de acontecer algum bagulho aqui, mano. Ele vem aqui perto de mim, vem. Ai, bosta! Que da hora o controle, cara. O controle... Parece que eu tô tirando uma arma. Nossa, que louco. Como é que é? Aperte. Tem que trocar o filtro, né? Ontem foi feriado na cidade. Opa, e aí? O que você fez de bom, Farley? O que, que teve de bom pra fazer aí? Cara, que da hora o controle, mano. Ele tem... É como se eu tivesse... Bom, nunca tirei com uma arma de fogo, né? Mas... Ele dá uns bagulho aqui, mano. Foi feriado do que, Farley, aí na cidade? Cara, eu esqueço a sua cidade, mano. Como é que é o nome, como é que é o nome dela mesmo? Mano, off limits Não tem nada para pegar, munição, nada, cara. Eita, pega. cara. De alguns. <risos> é, geralmente né, o Brasil tem muito feriado católico né, então mano não tem nada para pegar aqui cara. Ah aqui ó. Eu peguei um bagulho Troquei o filtro, que eu não vi aonde que tá O oxigênio Cadê a mina? Vou ativar o modo fotografia Tá, não quero modo fotografia não Vou comer, já volto Vai lá, vai lá cadê, cadê a menina, cara? Essas mulheres. Bom, deve ter vindo pra cá, né? Com certeza. Ali, ó. Não, não é. Não é, não. Olha ela ali, ó. Ô, filha, não dá uma dessas comigo não, né, filha? Você tem que esperar, né? É ali um para limpar a máscara. Ah, boa. Nossa, uma tempestade, cara. Sabe é o que vai acontecer aqui em São Paulo a partir de amanhã. o trem aíça A train, O por que que eles não saem daí Vamos para o lugar quente? Shit, what do I catch Vamos lá certeza. concert. It's our guys from the order. Looks like they're chasing that train too. Com certeza. Com certeza vamos Nossa, mano. Caraca hey, Here! Did you see that thing out there? We sure did! Come on, get in! Oxi! Ai, caraca! Não é da turma dela? Eita! É, tá de máscara, né? Como é que vai saber, né? You should have CHECKED FIRST! ASSHOLES! Artyom, thank god! These people, they're Hansa, not the order! ASSHOLES! Oh, they did a number on you. Well, dad will rip them a new one Enough. for What's that. What's going on in this Moscow of yours anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you were right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God we'll tell the whole metro about this the heck and the boy out hey you people drove us halfway to nowhere they can handle it at least give them the masks back they Nossa, nossa, nossa, velho, Já era. Nossa. Eu acho que ele vai morrer. Mano. melhoradinha. Bom, deu uma melhorada. Porém o cara tá sem arma nenhuma, cara. Um par. E vai me aparecer esses, esses bichos, esses monstros que eu tô ferrado. Tem ali, mano. Olha os caras ali, ó. Cara do céu. Bom, deixa eu ver se eu tenho lanterna. Não tem. Nossa, que que é isso aqui? Meu Deus do céu. Não tem lanterna. Nossa, tá escuro pra caramba, cara. Ixi, cara, acho que eu tenho uns maluquete aqui, hein? Fozenois tá pega, ué. Aqui ó, mais escada aqui. Mas se esse cara não vai sair daí. Eu tenho que fazer barulho aqui, será? Atenção! Okay, então Attention. the turntable O que aconteceu com a mulher dele? Hein? Será que os caras... Zoaram a mina? Nossa, que escuro. Não, Não, Agora, escute. Se você sair Ok? Watchman. Human. O. O. O. O. O. O. Filho, espera aí, filho, não vai sair não, filho. Cadê os bagulhos? Cadê as armas? mochila? Okay. But we may in Vamos though. If they notice you, we both don't for... Wait. You better not walk into the light. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Você de para agora. Os caras vão fora da luz, por favor. perto não é você? O que você está fazendo? Vem aqui para me Longe da luz, né? Tudo está sob controle. Não se Você está sob controle. Por favor, o que aconteceu com os trabalhadores que disseram fixar Não é Você Aproxime-se do oponente para eliminá-lo sem fazer barulho. Ah, oh, o seu Mas ele Você não levanta? Ah. Sim, ficar velho não é muito divertido. Get to that door. Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Okay. Great. Now throw it. I hope the noise distracts him. Aperte, você encontrou uma lata. Aperte R1 para arremessar. É, bora para aonde? se tá tudo gradeado aqui. Well done. Filho, abre a porta pelo amor de Deus. Deixa o cara não vem junto não. Vixe, vai dar um BO O que dá pra entender é que a, Tipo assim, a turma é meio inter, Interligada Mas existe uma rivalidade Tipo assim, cada um cada um toma conta do seu bagulho. Mano, não tem nada. Mata esse lazarento. Mata o cara, filho. Pelo amor de Deus. É, não atira não. De gente, esses desgraçados estavam... Oi, Edu! Desculpa aí, cara. Te vi agora. Esse jogo é muito louco, cara. Muito bom. Não tinha jogado ele. Eu acho que eu tô gritando, né? Olha, até no Brasil tem gente ali, ó. Ele não fala, né? O cara aqui, né? Mano, pega as armas, pelo amor de Deus, ele não pega as armas. Pega as armas, filho. É Vamos! Quem você é? Andrei Ivanovich o engenheiro de agora! vá para hangar e I'll te of here. Por que, que esse cara está ajudando, oh, né? I Muito be estranho, like... né? Uh, uh, later. Eu espero. Atyon, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Atyon. Indicador de luz no seu relógio. Acenderá se você estiver visível aos inimigos. Ó, oh, legal isso aqui. Não é para ligar a lanterna, não vão perceber. Tá. Então eu passo o quê? Tá, ah, tá. Tem que vir para aqui. Que eu acho. Ficou mais barato Farley Abaixou hoje isso né Fiquei sabendo né Então o que você Tá o que que é para fazer Eita merda O que é pra fazer mano É pra matar os caras ou não é? Não sei, sei. Eu sei. Esse foi Ainda ficar aqui. me dá o Ai, caraca Como é que o cara tá me acertando? Nossa, tem uma par ah. Nossa, filho do céu Mas carrega o bagulho se cura cara não entendi era 20 reais hoje apareceu é isso mesmo é, farley isso aqui morri mano não entendi como é que como é que cura oh, filha me ajuda filha morri você sufocou aos ao ouvir sufocar coloque a máscara mas ah já tava sem máscara Eu não entendi, é para tirar nesses caras ou não? Oh, Nossa, tem um monte de maluco aqui. Na dúvida, tire. É. Artyom, tá muito claro aqui, mano. As pacas aqui, hein? Mano, eu lembro que eu morri demais aqui, cara. Arteon, eles têm o seu Nós temos que ir Eles agora, esses Acabou a bala? Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Mano, como é que se cura aqui? Muito louco jogar isso aqui no Playstation. Nossa, tá muito escuro, cara. Ai, caraca, vai dar onde? Ah aqui ó o, o, o, o Como é que fala? É. O oh, caramba. Eita, como é que é o nome da máscara de, de oxigênio? 28 minutos é isso? Como é que livro o cara aqui, mano? Filho, levanta daí pelo amor de Deus! Ah, tem que matar os guardas. E aí, fala Edu, tudo bom, cara? Mano, não tô entendendo nada. Tô morrendo. Como é que eu me curo, cara? Morre de desgramento. Tem que desligar a lanterna, cara. eu não tô enxergando nada. Opa. Limpou. Beleza, show. Abre o mapa. Não tem mapa não, Farley. Vamos, Vamos subir lá e pegar o tiozinho que tá preso. Eh, cadê pra cá né calma minha truta Am glad you you right? thank you acho que vai pegar We o trem né we'll nossa a imagem tá horrível aqui no no azul aqui mano Eita, meu deus vai é para onde Não sobe aí, o que é pra fazer mano? Não tô entendendo. Controle da hora de jogar em jogo de tiro, mano. Controle do play espetacular. Ela tá no máximo aqui. Faz o que aqui? Correr não animou. Ah, tá muito caro, Farley. Meu Deus, vai chover de pipoco aqui. Eita, eita, eita, eita, eita. Nossa Ai caraca Mano, eu tô só o bagaço aqui, cara Ah, tem que fazer isso aqui. Então, só mais de... Tava, parei, Tava. Não sei como, quanto tá hoje, mas tava, viu? Eu tô louco pra jogar esse jogo, mas tá muito caro, mano. Filha, você não vai entrar no trem? Cara, é um brindado é é enorme. Yeah. Nossa. Nossa. Jogar uma granada de luz aí. Over. Roger, Redbased. Over. Alright, shoot these two. And as for the engineer. What do you mean shoot these two? Is Don't the you right dare of give office? me lip soldier. Shoot, the colonel will give you a piece of his mind now. Colonel, sir, we have a situation here. Anna! Dad! Guys! It's us! Help us! What, what the man? hell? Are you? All right, what are you doing here? Talk about Sir Colonel, colonel this will mean court-martial for all of you! Alright, everyone! Shut up! I can't believe this! Just can't shit. So this is true? You're working for them? The bastards shot our quiet. They... How did you end up here? Ah, it doesn't matter! You have no idea what you just stuck your heads in! We've no moves left! Hansa can't take this line. No. Nada. no, I won't be quiet! What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people from other cities, dead! All of them, women, children! I'll tell you all later. Everything. Gramps, what's going on out there, down this road? The road is fine, at least until a hundred click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. All right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess, and they can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major. My people are in no way related to it you, not my this call, and you know misunderstanding. Well, at I'll jab. fight for the guys, no matter what. Of course, Artyom, Anna, they are the with, with us. There's no one behind. He's gone. Alex these overboard and kissed me my head. Come with me, frente! Let's catch some air. Caraca, mano, que confusão do caramba, não entendi I'm so nada. Glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. passamos 20 years in metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. Mas eles apenas circled Moscou com jammers E nós não none Podia ser em português né, dublado né Mano, olha que imagem muito louca cara. Muito louca. Ele tá. Nossa! Olha esse blindado. Blinda. Olha esse trem, cara. Isso foi apenas uma warning: se você não nós vamos me, armor. E todas as Is this what you were hoping? How is this for? his fault? You knew everything and never said Shit. Yeah. Stop the engine immediately. Oh fuck! Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, uh. okay, we're stopping, but I must warn you, our brakes are not in great condition. Yarmack, start slowing down. Let them think we are surrendering. Ah. Finally some good sense. Now, keep writing to a stop. Well, grenades will better discuss their pain, so... How about from the inside? Not enough explosives. unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it. Colonel, sir! I will be appointing the volunteers here. Artyom will do it. Why are you... He sees I don't say no. Pelo que eu tô entendendo, o objetivo eles tem que eles querem descobrir mais pessoas vivendo no, no solo, né? Porque a galera tá vivendo no subsolo. E aí tinha uma turma que tava se escondendo de Moscou. Tinha uma galera viva. E eles tão... E, bom, pelo menos o, o Ayrton aí que fala, né? Ele tá em busca de sobreviventes, mano. E, e, e na verdade, sim, ele quer buscar uma terra para viver sem ser no subsolo. Aperte l para consertar a máquina de Gás. <tos> <tos> vamos ver que, vamos ver que, que eu faço aqui... Não sei se eu consegui te explicar. Então for the cause. You sold out! They destroyed us and you? I have- Nossa, caraca, que é muito louco Pronto Foi três, eu acho Aqui não dá pra abrir Aqui não dá pra fazer nada Tem aqui Tá Epa Tem granada, mano? Não tem, né? Easy. Caraca, que muito louca a cena, cara. Oxi, o que aconteceu? Eita. Ué? Você vai, meu rei. Você tá olhando errado. É pra lá. Oh, meu Deus do céu. Chute! Eu estou o estúper. Eu não Nossa, mano, vai pipocar tudo. Mano, por que, que os caras não ficaram com esse trem, cara? Olha, olha que trem muito louco, E Oh, hell yeah! Oh God, traitors. Nós somos, Deus, saboteiros é, filhão. Quem mandou ser psicopata? Cara, que whom until recently i trusted implicitly muito da hora, mano. Muito louco. Why we are crossroads so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here? Hmm. Yes. a you. You picture então, so, está your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double-checked it. você in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Why won't you answer? Who você those people trying to kill us? Why would they shoot at you? The você commander! Explain something, at least you você você você eu The war did not end. What do you mean But, did not end? Let me finish. Most of our cities are destroyed. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, command chose the only viable course of action to play dead. Ah, agora deu para entender. shield So that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. Could you not have shared that before? Say, before artion to took that, that radio outside and caught all that more. radiation? No! I only got briefed half a year ago. Under a street you to tell my people we were securing a weather station Sir with all due respect if we can't go back maybe we should advance and move on I have an idea but uh... Artium rather than carrying on with this silent disapproval of yours check the airwaves We should be out of the jamming range by now So give it your best try Look for transmissions from the ark do you understand now why we are traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station, shot up the guards, destroyed a patrol train, and ran away from Moscow. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command, what are you talking about? The Moscow Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. <sighs> not at all. They are command. Are you sure they care for more than just protecting their asses? You mentioned the Ark. What's that all about? If Artium finds their signal, you'll figure everything out. Otherwise, there's nothing to talk about. Do you think finding that Ark of yours is going to fix everything? I do not. But if you have a better idea, then go ahead. Yes, I do. We have to find a good place for people from Moscow. Like Artyom always wanted. Giving them all to the enemy? A grand idea. I say, we solve our problems before moving on to saving all Moscow. Alright? How is it going, Artyom? <laughs> Found it yet? is whole world Carlos cara não para de falar, a mano. So far we only know one thing for sure. Radiation levels are nominal. The air is breathable. But what about the rain? So what? You can't even breathe in Moscow. So, does anybody live out here? We don't know. How will they treat us? I don't know that either. What would they do if they found out there are survivors in Moscow? Again, I eu in yes, é que... não sei. isso tem que ser um sinal. Mas nós sabemos que nós 20 anos nós sabemos que eles pessoas. O colateral é de falar, escala e Sim, Artyom, Alonso got killed. Is he just collateral too? Guess what? que estão falando onde. Não tem como, the man, you, the else, all the dwellers of Metro, then there's nothing to think about. are you looking for it, Artyom? Come on, do your best. Mas não faz nada aqui. Myself, too. I've spent my whole life the acho que tem que falar Metro. mesmo. Do you get it? My whole life. And I wouldn't hesitate for a second. I'm prepared to do anything to ensure Metro survives, even though they'd shoot me on sight if I returned now. It doesn't matter. Too many lives are at stake. Too many lives have already been sacrificed to hesitate now. Too many. I'm sorry. I didn't want to... I mean... But we have to make up our minds. How will things finish for all of us if we start out lying to each other and arguing? We need to be better. You ask me how things will finish. Well, let me tell you. Tudo depende do Arthur. Se ele finds a frequência, se eles estão vivos. Ah, found it yet, Arthur. Please try. It must be there. Mas não dá pra fazer nada, filho. Aí, ó. Não faz é nada. Bom, turma, vou encerrando por aqui. Já passamos aí mais de uma hora. É, deu aí o máximo que eu consigo fazer da live Ok, amanhã teremos mais Só que amanhã vai ser ao vivo mesmo Valeu Thales, obrigado pelo like Mas infelizmente chegou tarde Amanhã estaremos de volta com Warzone Amanhã é quarta-feira, beleza? Então a gente se encontra aqui amanhã no mesmo horário Alright Falei, muito obrigado, valeu Edu, valeu toda a galera Valeu Edu Fantini também que passou por aqui Valeu Otávio, tamo junto, é nóis Amanhã estaremos de volta aqui no canal, beleza? Bom descanso, forte abraço a todos vocês. Valeu e fui. Valeu, gente. Obrigado. É nóis.